Boa tarde a todos, sou Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer um vídeo nós vamos dar uma demonstração aqui como é que funciona o, o veio d'água e a sua energia telúrica e também é o mal que faz também essa energia quando ela cai em certos lugares dentro de uma casa então nós vamos fazer um vídeo aí que ele é muito interessante é um vídeo que praticamente ninguém ensina isso no, no canal então, a gente vai fazer aí para os amigos que têm adquirido esse produto nosso também, para que eles vão aprendendo também. Então, vai ser muito, muito importante. Aí, o nosso amigo Edson aqui, também que vai fazer a gravação. E nós vamos fazer uma demonstração hoje, que é importante aí que o pessoal veja para aprender alguma coisa sobre as Varione. Que agora nós chamamos elas de vara iluminada. Então, a. A gente vai fazer uma demonstração agora e caçar um veio de água aqui com ela. Agora nosso amigo que vai gravar. Nós vamos pegar aqui uma outra parte para cá. Então nós estamos aqui, ó. Meio que virado. Vale Procura um veio de água da direção dele, um, dois, três, no terceiro passo ela me deu a direção já dele, então os três passos é muito importante, é importante que o pessoal não esqueça dos três passos, porque é nos três passos que você vai conseguir a direção que você vai fazer, vou voltar de novo para trás, pra o pessoal ver, não tenha dúvida, ó, onde procura um d'água então eu vou dar três passos, no terceiro passo ela vai dar a direção, 1, um, dois, três, ó que eu pus o pé para frente no terceiro ela já virou elas virou para cá já me dando a reta do, do, do veio de água a mão 20 centímetros mais ou menos a distância entre as varetas, as varetas niveladas, não deixa as pontas da vareta ficar caída para baixo, mantém elas niveladas, então agora eu vou andar devagar aqui porque o Wes possa ir filmando nós vamos andando de fácil aqui, nós vamos na reta do veio vocês vão ver que ela não vai cruzar em lugar nenhum isso é muito importante, olha lá o Edson desviou um pouquinho, ela já está marcando mais por cima que um pouquinho olha, ela está bem na reta do veio, o Edson pisou em cima, agora ele vai dar uma filmada lá onde está o veio que eu já marquei então o veio está ali, na hora que chegar aqui aqui elas vão cruzar, esse aqui seria o lugar aonde eu ia pôr a estaca para marcar para furar um poço artesiano, mas hoje o objetivo nosso não é o poço artesiano, não é furar para um poço artesiano, mas se fosse furar seria bem dentro desse quadradinho, É esse veio d'água ele vem para cima aqui ele vem para cima e segue uma direção para lá não, aqui se nós caminhado aqui para lá, que ele está cruzado aqui, ó, nós vamos andar um pouquinho as ondas cruzar. nós vamos andar mais um pouquinho, ela vai cruzar aqui aonde é ele veio um pouco para cima e voltou, aqui ele está voltando para baixo mais um pouco aqui ele vem para cima e tá aqui ele já volta para baixo aqui ele vem de novo para cima se você furar um poço artesiano aqui, aonde ele vem para cima, pode até dar água. Com o tempo, esse poço também pode secar, porque aqui não é a cabeça dele do veio. E outra coisa, daqui para frente, ó, você pode andar um tantado para ir fora, você não vai achar mais ele, porque ali naquele último ali ele desceu para baixo, ela fundou de volta lá para baixo da terra. Então esse aqui, ó, ela nasce na cabeça lá, ó ela nasce lá na cabeça vem e aqui ele desce de volta e soma, puxa um adentro mais profundo ainda aí ele não retorna aqui daqui para frente você teria que caçar outro ponto de outro ponto de veio então agora nós vamos mostrar mais uma coisa aí pro pessoal aqui tá aqui bem aqui ó é a cabeça dele, então aqui seria o local que seria para furar seria para furar o poço, seria bem aqui, ó, bem nesse lugar aqui ó. então aqui poderia furar um poço artesiano aqui e ele vai dar água eu acredito que aqui não esteja mais que uns 28 metros, 30 metros então a nós já tem um vídeo anterior aí mostrando como, é, como saber a profundidade. A profundidade você pega as varione e pergunta para Você começa lá de 30, varione, está com mais de 30. Se tiver com mais, você não cruza. Se tiver com menos você cruza. E assim por diante. Então esse vídeo nós já temos. pessoal pode olhar meus vídeos aí que eu acho o vídeo. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Que é para mostrar uma outra técnica. agora também eu quero dizer antes de eu fazer, não primeiro eu vou mostrar essa, essa outra aqui agora, agora você bem na minha mão aqui também, é, agora eu vou mostrar para vocês como é que esse veio some daqui o que é que eu vou usar para tirar esse veio daqui, então eu vou tirar esse veio daqui a, a, a energia que sobe dele aqui não vai subir para cima mais então essa é essa, essa parte importante para o pessoal que vê o vídeo aí, prestar bem atenção. Porque agora é muito importante. Eu tenho na mão aqui uma pedra. Agora pode filmar bem perto. Eu tenho na mão aqui uma pedra. Que é uma magnetita. Bem pertinho dela. Você tá ver bem a. Isso aqui é uma magnetita magnetizada. Tá, vocês estão vendo aí no vídeo que os preguinhos estão grudados nela e não cai isso aqui é preguinho 10x10 10, com cabeça agora veja bem essa pedra aqui não vai deixar essa aura subir mais essa energia dessa água aqui não vai subir mais aqui eu vou pôr ela aqui em cima uma aqui ela em cima perto então essa energia ela não vai chegar agora, eu vou voltar lá Pra vocês verem como é que, que essa energia isso, ela não tá mais aí. Marione Procura um veio dado. Então vocês vai ver que essa vara ela, ela não vai cruzar mais lá. Ó. Um, dois, três. Então eu vou bem devagarzinho aqui agora. para vocês perceberem. E o Edson também vai filmando ali onde tá a pedra. Filma um lugar da pedra. As horas de novo. Agora, ó, vocês vão perceber que eu estou em cima da pedra. Aqui não, não tem mais veio aqui. Essa energia da água telúrica que sobe aqui, não sobe mais aqui. Por quê? Essa pedra aqui, ó. Eliminou essa, essa, água, essa, essa energia daqui. Ela não está aqui mais. Agora, eu posso ir para frente aqui, ó vocês vão perceber que não tem mais para cá. Acabou. Acabou, acabou, não tem mais nem a cabeça, nem o rabo dessa cobra mãe. Agora já é, não tem mais nada aqui, não vai cruzar nada aqui. Só vai cruzar aqui se eu for lá e tirar aquela pedra de cima. Esse é o ponto interessante. Aquela pedra eliminou a energia que subia lá. E lá é o ponto e furou um posto artesiano. Então eu espero que o pessoal entenda bem o filme, veja duas vezes, três vezes, quantas vezes precisar para entender que uma pedra magnetita, magnetizada, ela, ela isola a energia telúrica que sobe do meio de água e depois eu vou fazer vídeo também falando para vocês qual é o mal que faz essa energia que sobe dela então é, o, é algo muito importante agora eu vou tirar a pedra então o Edson está filmando aí eu estou tirando a pedra do lugar certo? colocando a pedra para cá agora eu vou vir de lá agora eu vou caminhar de novo para lá agora vocês vão perceber ó as varas já cruzou por quê? Porque eu tirei a pedra, então, a partir do momento que eu tirei a pedra, essa energia que sobe da água, que chama energia telúrica, ela sobe para cima, aqui ela sobe aqui, e essa energia ela é prejudicial à saúde. Mostra mais no quadro, menos isso. Então, essa energia, ela é prejudicial à saúde. Então, se você montar uma cama em cima desse veio aqui, ó, vai te complicar a tua saúde, porque essa energia telúrica que sobe, ela é prejudicial à saúde, ela causa câncer, ela dá irritação, ela dá mal de Alzheimer, ela causa problema nos rins, dá mal estar, dá dor no corpo, você deita na cama, levanta parecendo que você não dormiu direito, você revirou na cama a noite inteira, tudo o corpo é dessa energia aqui que está subindo na tua cama. Isso, eu garanto que muito pessoal que vai ver esse vídeo não sabe disso. E é só procurar no Google aí, procurar estudar radicezinha que vai aprender. Outra coisa. Existem outros meios de outras coisas. Então o que, é que acontece? A partir da hora que eu pego essa pedra. A partir da hora que eu pego essa pedra aqui, ponho aqui, não há mais energia aí. Então eu posso vir, ó, posso vir em cima, passar aqui com a casuareta, posso fazer perguntas e elas não vai cruzar aqui. Essa magnetita cortou essa energia que sobe aqui, porque a água, não, a energia da água não gosta da energia dela então pessoal aí que tiver varionica aí quiser fazer experiência também tiver interesse nesse produto nosso aí a descrição tá aí embaixo do vídeo então a a gente vai fazer mais um vídeo que hoje é importante nós vamos ensinar no outro vídeo no próximo vídeo como nós vamos tirar esse veio d'água daqui é uma outra área muito importante e agora nós vamos encerrar esse vídeo, porque já está ficando longo. Então no próximo vídeo nós vamos ensinar como é que tira ele daqui, sem usar a magnetita em cima. Agora, se a pessoa não sabe usar a radiestesia para tirar, então usa a pedra, coloca a pedra em cima. Usa as variônicas para caçar dentro de casa, dentro da sala, se tem algum veio de água, e, e se esse local você fica por muito tempo, porque isso aqui é prejudicial à saúde, quando é debaixo da cama, por, pela seguinte maneira. Que você deita na cama, você vai ficar entre 7 e 9 horas dormindo. E isso aqui vai te fazer mal. Vai te gerar câncer, vai te gerar um monte de coisinha. E outra, não é eu que estou falando, isso é a ciência. Se vocês procurar estudar, procurar entrar lá no grupo, procurar ler algum livro lá de e vocês vão aprender. E outra, material para fazer variônica é material sólido e somente um material variônica com dois material ela não fica completa, ela serve para você caçar algumas coisas, mas não serve para outras coisas então não é porque eu fabrico assim, que eu falo assim, vocês também podem estudar e podem aprender também então nós vamos encerrar o vídeo. Peço ao pessoal aí para se inscrever, fazer os comentários aí, deixar o like, acionar o sininho aí para receber os próximos vídeos. O próximo vídeo em seguida desse vídeo é outro vídeo muito importante. Aí o pessoal que está acompanhando aí, vê os vídeos aí certinho para tirar as dúvidas. Outra coisa, por devido também de coronavírus aí nós não estamos indo para Rio e também estão cheios. Nós não estamos fazendo outros vídeos. Por enquanto nós estamos fazendo esses que nós estamos podendo fazer peço ao pessoal aí que me desculpa, mas logo logo nós vamos ter uns vídeos aí sobre mineral sobre os minérios de volta então no momento esse é o que nós está tendo para fazer e também é o que eu tenho também para ensinar também e o pessoal também vai aprendendo alguma coisa daí até o próximo vídeo Bom, Boa tarde São Maurício Malcoca hoje eu vou fazer uns vidinhos, um vidinho aqui da Asuariônica que é um material que nós produz ele e o Edson aqui que vai gravar. Então vamos. pegar as inteiras. Essa aqui são as Varione. É um material que nós fabricamos. E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 Vamos ao vídeo.